O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. A gente está aqui numa região muito rica de São Paulo, que é a região da Berrini. São Paulo tem regiões como Paulista, Faria Lima, Berrini, até o WTC, o World Trade Center, o Hotel Hilton que está aqui do lado, Hyatt, enfim. Grandes hotéis, o Sheraton, é aqui que está o dinheiro, é aqui que a coisa é efervescente. Você fica pensando, puxa vida, seria bom conseguir vender com lucro para esse pessoal, né? Só que todo mundo que compra aqui alega que só compra o menor preço, que só compra preço baixo. E olha, só tem coisa cara aqui, olha os hotéis que eu citei para você, Hilton, Sheraton, Hyatt, são hotéis de diária de quase mil reais. Como é que o pessoal só compra preço? Olha as grifes que tem aqui, se você entrar num shopping dessa região aqui, tem shopping que praticamente proíbe a entrada de pedestre, ou não estimula. E no entanto, o discurso é sempre igual, não temos dinheiro, só compramos preço. A partir do momento que você descobrir realmente o que as pessoas valorizam, o que o comprador precisa, e pode ser um prazo de entrega, pode ser uma garantia, uma garantia estendida, opção de coisas, as pessoas compram por razões diferentes. Aí você vai parar de discutir preço e vai vender valor. Aí você vai manter a margem, da sua empresa, a margem do seu produto, do seu serviço, conseguir ganhar dinheiro, fazer a empresa crescer e sobreviver. Não adianta tentar vender pelo menor preço. Hoje você vende, amanhã o seu concorrente baixa o preço, vende sem nota, aquele esquema que todo mundo conhece, não há fidelidade do cliente. Aprenda a vender valor, não caia no ponto do menor preço, que as empresas não têm dinheiro, não têm orçamento, não está previsto, que só compra preço baixo. Ninguém que está aqui nessa região compra preço baixo. E cada dia as coisas estão mais caras aqui e tem mais gente comprando. Pense nisso e venda valor, nunca venda o menor preço.